E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou José Erlan, sou professor de matemática. Estou aqui compartilhando com vocês uma ferramenta que salvou a minha vida, está salvando a minha vida, quando eu digo, é, quando o assunto é tempo, né? Então, é, essa ferramenta aí, ó, pessoal, chamado MathChart, ou Matcha, né? O pessoal chama de Matcha, é uma ferramenta online. Tem também a versão para o computador, se você quiser baixar. Mas o, o, o online já ajuda demais para você que quer... É, criar, por exemplo, é, equações matemáticas, gráficos, né? O próprio é, diagrama de Venn, já viram? Diagrama de Venn quando a gente quer pintar uma região central, é, a diferença, a união, enfim, essa ferramenta vai ajudar você não só a melhorar visualmente o seu trabalho, mas também vai fazer você ganhar tempo, ela você consegue é, exportar as, as imagens que você conseguiu é, criar nela, você consegue fazer que, com que ela seja o próprio documento, porque eu posso exportar como PDF. Enfim, essa ferramenta é excepcional, eu, eu conheci ela é, essa semana, faz pouco tempo, e eu fiz questão de compartilhar porque eu sei que o pessoal das exatas sofre demais, né? Com é, quando o assunto é criar equações, criar gráficos, enfim, figuras. É dentro de um editor de texto comum que a gente já usa e conhece, tá bom pessoal? Então a aula de hoje é para isso, é para a gente conhecer essa ferramenta que me ajudou demais e eu fiz questão de compartilhar com vocês. Fica aí que a gente vai dar mais início a uma aula, na verdade vai ser mais uma dica do que uma aula. Vem aqui comigo. Bom, a primeira coisa que, que que você precisa fazer é digita aí no Google Meftia ou Matia, tá? Lembrando do hzinho aqui e você vai cair nesse site aqui é o site é o, o a página inicial do site, tá? É, ele te, eles possuem a versão é, online que é gratuita, é totalmente gratuita é essa que a gente vai mexer hoje, mas também eles têm a versão offline, né? né que você pode baixar aí pro seu computador é não é tão caro também tem, tem os valores ali se você baixar você vai ver os valores mas o principal aqui é você clicar na é, edição você vai abrir edição aqui e vai cair nesta página aqui esta página aqui já tem um exemplo ó, como é uma aqui tá a folha com alguns exemplos do que você pode fazer isso aqui não é é algo sofrido você vai sofrer para criar isso aí tá é muito tranquilo e a gente vai criar essa essa aqui foi até eu que criei agora há pouco e ficou salvo aqui Tá, para é, aprender para mostrar para vocês como é que, que faz isso aqui. Então, aqui é um exemplo, mas para você ter a opção de salvar com PDF, exportar, enfim, ter mais funcionalidades no, no, no site, você precisa criar sua conta. E para criar sua conta, você aqui ó tem essas opções. Pode usar a, a sua conta do Facebook, do Google, do Twitter do github aqui eu acho né então ó clicando aqui é isso que a gente vai fazer agora cria sua conta que a gente vai dar início aqui a, a, a vai conhecer né todas as funcionalidades desse site fica aí beleza depois de criada a conta aí você vai para essa página aqui tá onde a página principal essa página que ela vai estar tá com todos aqueles exemplos porém eu já paguei já deixei com a minha cara já organizei é isso que a gente vai aprender agora você pode aqui à esquerda organizar tá é criando diretórios é pastas né e criando aqui novos do, no, novos documentos por exemplo se eu clicar aqui na minha pasta All online se eu clicar em novo documento ou aqui também nesses três pontinhos ó eu posso adicionar um documento aqui ou posso adicionar uma nova pasta vai ficar uma subpasta daquela pasta é aulas online, né? Eu criei duas pastas, aulas online e aulas presenciais. E claro, isso aqui é muito pessoal, a organização é sua, né? Muito pessoal, e eu organizei dessa forma. Tem uma aqui, ó, é na aula online, geometria plana. Eu vou ter aqui um documento demonstração, que é esse documento que a gente vai agora aprender as equações, como criar gráficos, como criar figuras, né? Que é a parte principal e a parte que faz você ganhar tempo. Depois de organizada aqui os nossos diretórios e documentos, a gente pode aqui ó, esconder essa parte, tá? E vai ficar apenas com essa caixa aqui que é flutuante. E é, observe que a gente tem aqui umas ferramentas, né? Que são comuns a gente utiliza bastante nos editores de textos é, comuns. Mas, é, nesta caixinha flutuante é que tá a mágica de tudo, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem uma folha em branco. Eu posso digitar aqui, é, por exemplo, o novo documento, então vou digitar em novo documento, digitando aqui, ó, vou centralizar, mesmo as ferramentas que a gente utiliza no editor de texto, né? posso colocar em negrito, aqui em itálico, enfim, vou dar um enter aqui e agora a gente vai inserir as, é, as equações. Como é que a gente faz para inserir as equações aqui é, neste documento? Então o que, é que a gente vai fazer aqui? Ó? Você pode digitar, tá? a barra invertida olha só como é fácil barra invertida vai me dar essas opções aqui ó é, existe muita gente se confunde né com esse container e com na verdade muita gente eu que tava mexendo aqui e eu tava me confundindo esse container aqui quando a gente clica em container ele vai criar uma linha onde é mais específico para a equação tá porque se eu for digitar um texto normal ó, até a formatação é diferente eu não vou conseguir é, utilizar a formatação é, que eu estou utilizando no documento aqui no container, tá? Então, é, se eu quero, por exemplo, digitar aqui, é, y igual a 2x mais 1, por exemplo, tá? Essa aqui é a minha equação. Eu posso aqui, ó, é, numerar ela, posso até mudar, colocar uma letra aqui para utilizar como referência depois, tá? Então, se eu quiser apagar esse número aqui, eu só clicar no próprio número que vai desaparecer. Então, aqui, é específico para eu colocar, para eu inserir uma equação, tá bom pessoal então é, não é o caso agora eu não vou utilizar isso aqui achei interessante dependendo do, do do seu objetivo é interessante a gente tem uma caixinha só para a nossa equação mas eu vou utilizar ó barra invertida ó clicando na barra invertida nessa inline math tá onde a gente vai junto com o texto, criando as nossas fórmulas, nossas fórmulas fazem parte, do, fazem parte do texto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a fórmula de Bhaskara, ok? Então, cliquei ali uma região para colocar a fórmula matemática. Se você clicar de novo em barra invertida, olha só, aí é que o segredo acontece. Pessoal, olha só que maravilha. A gente tem várias opções, ó. ele até dá algumas dicas, ó. por exemplo, se você quer... É, digitar x ao quadrado então eu poderia colocar aqui ó, como se fosse o acento circunflexo numa letra na letra o na letra a por exemplo então ó, x acento circunflexo 2 ó, ele já pegou x ao quadrado tá? É, vou colocar aqui a barra invertida de novo porque eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara vamos colocar aqui a fórmula de Bhaskara x é igual então ó, barra invertida vou fazer o quê? vai aparecer aqui eu vou colocar a fração tá já apareceu a fração para mim é, e vou colocar aqui, menos "-b", ó, "-b", você pode, ó, barra invertida, procurar o mais ou menos. E se você tem dúvida do comando que você tá procurando, ó, você pode vir aqui nessa área aqui, ó, Drawing, tá? E o que que você vai fazer? Ah, eu queria o mais ou menos. Então você vai digitar aqui, ó, mais ou menos. Olha só, ele já deu aqui a opção pra você, ó. Então, mais ou menos é a minha opção. Mas claro, mais ou menos, eu também aprendi, ó, se você digitar o mais e depois digitar o menos, ele já vai e coloca mais ou menos ali tá beleza então tô com dúvida aqui ó vou colocar a barra invertida e eu quero uma raiz ó. ele já dá uma raiz aqui essa setinha para cima esse quadradinho aqui indica o seguinte e se você quiser abrir a opção para colocar um valor aqui no índice por exemplo do, do radical né você é tecla shift e olha lá, ele deu uma outra opção, ele já deixou meio claro ali ó, se você é, tirar o, o dedo do shift, ele esconde a opção ali, se você colocar, ele já dá a opção, ou seja, tá abrindo ali aquela caixinha para você colocar uma opção aqui, tá? Então eu vou digitar, na verdade não, não vou digitar, é porque a raiz quadrada, vou apenas clicar aqui ó, já deu, claro que depois ele dá a opção de mais aqui, você pode colocar o índice aqui também, não tem problema, então ó, é, raiz quadrada de delta. Então eu estou com, com dúvida o que seria delta também. Isso aqui eu estou explicando para vocês, mas é muito rápido esse processo, tá? O delta, por exemplo, se eu estou com dúvida, eu posso digitar o delta aqui. Ele vai me dar a opção, ó. Olha lá, ele me deu a opção, tá? Tá aqui o delta. Ou também você pode ir para a caixinha aqui, ó. Então eu vou digitar um triângulo aqui. Ele vai me dar a opção ali, ó. O delta, tá? Clico aqui, achou a opção. Beleza, isso tudo dividido por 2 vezes. Show de bola. Então vocês estão vendo aqui que essa, essa fórmula ela faz parte do texto. Então eu estou dizendo aqui ó, a fórmula, né? Ó, a fórmula de delta. Então observe que a fórmula aqui ela faz parte do texto. Tá? Isso aqui é mais comum para gente. Então a gente está digitando, aparece uma forma, aparece uma equação, aparece uma função. Então é por isso que o container ele acaba deixando ali a fórmula isolada, que também dependendo da finalidade é super importante. Tá pessoal? Então isso aqui é uma equação que eu achei muito importante compartilhar com vocês. E olha só que maravilha. Imagine que você está trabalhando já com um documento lá no Word. É, no Word no editor de texto qualquer. Então, ó, você pode aqui clicar nessa nessa forma, tá? E você está querendo construir essa forma e jogar para lá, né? Ou uma uma imagem que a gente vai aprender aqui também. Ó. Você pode exportar essa imagem. Olha só que bacana. Eu posso exportar essa imagem clicando aqui, ó, em PNG. Se eu quiser aqui um fundo é, sem o fundo, né? Ó, PNG é, Tiro o, o o background dela. Ou seja, eu vou levar só a forma. Então, a PNG sem fundo, tá? Então eu vou jogar essa fórmula para lá, ó. vou exportar, tá? Exportando ele vai sair como PNG e eu jogo no documento que eu já tô trabalhando. Então às vezes a gente tem dificuldade no editor de texto de trabalhar com aquela fórmula. Eu posso criar a fórmula aqui e exportar essa fórmula ou a imagem, tá? Um gráfico lá o documento que eu já tô trabalhando, que eu já tenho hoje. Tá bom, pessoal? Então olha só que bacana, né? Então esse aqui foi, foi o editor de texto que eu achei muito interessante para para é, para as finalidades que eu estou trabalhando hoje, que é criar documentos, exercícios, enfim, fica muito mais rápido o processo, tá? Agora a gente vai aprender aqui ó, a desenhar, então deixa eu dar um enter aqui, é, quando eu quero, por exemplo, é, desenhar uma figura, tá? ou o próprio gráfico, uma linha, é muito interessante eu criar uma área de desenho, então é, eu posso criar essa área de desenho aqui ó, e nessa área de desenho eu vou fazer o seguinte, é, vamos desenhar aqui a interseção. Isso aqui, essa ferramenta, eu já vou compartilhar com vocês porque na verdade foi mais curiosidade do que eu não encontrei lugar nenhum para achar esse tutorial. Mas eu, eu percebi uma, duas ferramentas aqui. Ó, isso aí vai muito da criatividade e da percepção de cada um, né? Então, ó, eu clicando nessa nessa circunferência aqui, ó, vamos imaginar que seja o diagrama de Venn, né? Vou colocar outra aqui, ó, CTRL, -C, Ctrl V Tá? E eu queria pintar essa área aqui Essa interseção dessa região Como é que eu poderia fazer? Olha só, se você selecionar as duas figuras Ele vai dar essa opção de combinar tá? Nessa opção de combinar, observe que tem aqui a interseção Então eu vou fazer o seguinte antes E você já vai entender o porquê ó. Eu vou copiar essas duas imagens tá? E nessa combinação eu vou querer encontrar a interseção Olha só, formou uma figura ali Nessa interseção, eu vou aqui pintar essa região Sei lá, vou pintar aqui de é, vermelho Pinto de vermelho e vou dar um Ctrl V, que é da figura que eu acabei de copiar. E ó, pessoal, olha só que maravilha. Vou pintar aqui a região é, da interseção entre as duas, tá? Então, olha só que maravilha, né? Isso aqui facilita demais a nossa vida, demais mesmo. E é, aqui a gente só vai dando uma alinhada né, na figura pra ficar centralizada, mas isso aqui é bem rápido. Observe que eu tô conversando aqui, prestando atenção em outras ferramentas, no gravador aqui, e tô conseguindo fazer tranquilamente, tá? Então, aqui ó essa essa figura que eu desenhei aqui nessa região aqui de desenho eu também posso exportar ela ó, com png venho aqui png tiro é a minha meu fundo aqui também ó sem sem as linhas também, eu posso tirar as linhas que ela tinha aqui, tá? E pego essa imagem e jogo para o documento que eu estou trabalhando, tá bom, pessoal? Vou exportar aqui. Então, eu vou fechar isso aqui. Observe que isso aqui é uma área de desenho, tá? é O conselho que eu dou aqui para vocês, conselho, tá? Que eu estou, na realidade... Eu tô aprendendo essa ferramenta, mas eu já é, aprendi alguns detalhes importantes pra gente. E tá aí acostumado a fazer muitos dessas, muitas figuras dessas, né? A gente pode guardar aqui, eu já tô guardando, né? Tô guardando aqui em Geometria, Áreas. Ó, eu tô guardando nessa, nesse documento aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Eu tô guardando todas as figuras que eu tô fazendo, né? Por quê? Porque ficam guardadas aqui, ó. Tudo isso aqui eu fiz no próprio... É, matcha, pessoal. Tudo isso aqui eu tô construindo aqui e eu tô deixando guardado, tá? Para não precisar, a gente tem que clicar duas vezes, para não precisar ficar desenhando de novo uma figura que eu já desenhei, tá? Porque eu posso fazer só mudar, mudar ali os dados. Então, ó, desenhei aqui a minha figura, tá? Posso diminuir ela, quando eu selecionar tudo, eu posso diminuir, posso aumentar, né? Posso fazer o que quiser com essa figura. Show de bola? Então, pessoal, aqui estaria a minha primeira figura tá que é na parte de conjunto se você quiser fazer o diagrama de Venn. ah não eu queria fazer a diferença seleciona as duas aqui é, é interessante copiar primeiro tá então seleciona e faça a combinação que eu quero ó. eu posso subtrair né que é a diferença então eu vou cortar só uma só um lado ó. então aqui na realidade eu tinha uma parte aqui em comum Então deixa eu pegar aqui ó vou pegar aqui um círculo olha só vou pegar um círculo aqui é né, que vai simular o diagrama de Venn então aqui ó um outro colocar aqui um outro conjunto e vou é, combinar essas duas aqui ó é, vou pegar a diferença entre eles eu posso pegar a união tá? vai juntar tudo né não é o caso aqui para eu pintar toda a região tá isso é interessante saber posso pegar aqui a diferença também ó então pega a diferença vou pintar essa região aí e depois o Ctrl V de novo tá na verdade eu não selecionei tudo ali peguei apenas uma né então a gente seleciona a figura completa depois joga aqui a gente só vai é, juntando o quebra-cabeça tá bom pessoal então essa parte aqui é super interessante achei interessante compartilhar com vocês é, tem também a opção e agora é que a gente vai fazer de é, inserir o gráfico olha só que interessante pessoal pode ser na, na região aqui da, da figura né de, de, de que a gente vai pintar a drawing né essa, essa área aqui essa região ou ó, outra coisa interessante né se você tiver uma, uma mesa digitalizadora você pode aqui ó um lápis você pode também desenhar e fazer várias é, figuras é mais personalizadas, né podemos dizer assim é saindo dessa área aqui de desenho eu posso aqui também inserir ó olha só vem aqui e vou desenhar uma função. Olha só que maravilha tá? desenho uma função e aqui ele já deu um modelo, mas eu posso desenhar, por exemplo, x2 mais 2x menos 5, por exemplo. Então eu vou colocar essa função aí. Essa função. Deixa eu colocar aqui só x ao quadrado. X ao quadrado. Olha lá. Coloquei. Criei a minha parábola, né, pessoal? E essa parábola aí, ela pode, você pode, se você clicar aqui, ó. No gráfico, clicar aqui. É, você pode mudar a cor dela. Ó, posso colocar aqui vermelho. Tá? Posso colocar aqui, ó, um. um um específico intervalo entre o gráfico que estou trabalhando, tá? É, posso aqui aumentar um pouco, é, aumentar um pouco o, o nosso, a nossa linha aqui, né? Posso também ó, colocar como tracejado, tá? É, pontilhado, enfim, pessoal. Existem, ó, vou adicionar aqui uma inequação. Posso adicionar vários tipos, né? Um ponto, vetor tá pessoal, é, vou colocar aqui de novo uma outra equação, uma equação do uma, uma equação do, do primeiro grau. Então tem aqui ó, x mais um. Olha só, x mais um, coloquei na cor verde, tá? Posso aumentar aqui também ó, na engrenagemzinha para aumentar é, a nossa linha aqui. Então, dou um ok. Olha só que maravilha. Tá lá o nosso gráfico, tá? Eu posso diminuir ele, já que agora que ele deu uma, eu joguei ele para cima então ó, ele se eu jogar para cima ele vai se esconder aqui atrás dessa, dessa área de desenho então tá aqui o meu gráfico tá posso diminuir ele um pouco ó beleza pessoal lá naquele range né ele a gente pode estipular esse intervalo tá? isso aqui é o nosso gráfico é claro e é interessante aqui por exemplo nesse nessa área de desenho eu posso fazer o seguinte ó. eu venho aqui nessa linha e posso criar também eu vou mostrar para vocês algo super importante para o pessoal que trabalha com cálculo trabalha com gráficos áreas é no gráfico que é esse aqui ó pessoal vou mostrar aqui para vocês agora olha só que maravilha então vou criar aqui um gráfico rapidamente eu posso já deixar salto como eu falei para vocês é né, colocar como um exemplo então eu vou fazer o seguinte vou criar esse esse gráfico aqui na mão tá que às vezes é importante também então, ó, vou clicar aqui, posso colocar contilhado, posso colocar os nossos marcadores aqui, aqui também, ó, vou colocar também, tá? E eu vou construir um gráfico aqui, é, que vai ser uma curva, vou fazer uma curva aqui, olha só que maravilha, pegar uma curva, essa linha aqui, ó, vou pegar essa curva, tá? Essa curva, essa parte cinza aqui, é pra aumentar um pouco essa declividade, podemos dizer assim, né? Aqui, ó, eu aumento essa declividade e aqui, se eu quiser aumentar mais essa curva, eu venho nesse botãozinho aqui, ó, demais. Então eu aumento essa curva e vou aumentando ela na forma que eu quero, tá? Então eu vou tirar essa partezinha aí que eu acabei de incluir e vou fazer isso aqui, ó pessoal. Olha só que maravilha, tá? Pra gente que, que gosta de desenhar é, regiões dentro de um gráfico. ó, Se você vier aqui nessa parte de pintar o gráfico, você vai ter. É, pode pintar essa região como fica né para quem quer desenhar por exemplo uma integral Tá trabalhando com integral e quer desenhar regiões aqui é, no gráfico né então ó, você pode criar um gradiente também que eu acabei encontrando aqui achei bacana esse gradiente a gente pode aumentar diminuir essa essa imagem tá Oh, na verdade a cor ali né posso aumentar ou diminuir se eu estou trabalhando com gradiente esse outro aqui ah se você quer trabalhar com linhas né no gráfico também para desenhar o gráfico então essa ferramenta aqui ela é super poderosa e mais assim no seu tempo você vai ganhar tempo no processo aí de de edição né que eu achei muito bacana tá é dentro desse gráfico aqui também ó, você pode mudar por exemplo ah, não aqui embaixo eu quero colocar uma seta também tá então eu vou colocar é, uma setinha aqui é diferente vou colocar essa seta aqui só que tá no lado contrário né vou colocar para baixo tá aqui também ó ele já dá a, a o lado direito da seta o que é que você quer e o lado esquerdo dela aqui a seta que você quer trabalhar aqui a escala que você tá trabalhando aqui no caso né então eu vou colocar um ponto 6 beleza ainda teria que aumentar um pouco aqui é ah, aqui sim ó se você clicar aqui ó ali vai ser a escalinha que eu tô trabalhando ali ó, tá vendo então eu vou aumentar aqui a escala que eu tô trabalhando aqui vai ser o tamanho daquele pontilhadinho ali ó tá vendo então eu posso aumentar ele diminuir tá pessoal isso aí é personalizado aqui também ó posso aumentar um pouco essa linha, né? Deixar um pouco mais grossa, um pouco mais fina. Aqui eu vou mudar a cor dela. Aqui também muda a cor, tá? Enfim. Ah, e se você quiser também, você pode adicionar uma imagem aqui, né? O seu pega uma imagem do seu do seu dispositivo ou também de URL, né? Então você pode digitar o URL da da imagem, coloca aqui que ela vai buscar essa imagem e jogar no documento. Aqui, por exemplo, eu peguei no meu computador essa imagenzinha, tá? Clico aqui, ó. Ele trouxe a imagem pro meu é, pro meu documento também. Tá bom pessoal então veja tem várias opções aqui e claro né como é que a gente faz para exportar esse documento pessoal a gente pode exportar ele como PDF eu posso imprimir eu posso exportar como PDF eu venho aqui menu tá Vem aqui ó é, e imprimir eu posso dar o Ctrl P também ó ó deixa eu esconder essa essa essa região aqui é cadê aqui ó vou esconder essa região é e vou dar um Ctrl P tá posso aqui ó adicionar é uma uma informação no meu cabeçalho coloquei aqui teste cabeçalho e no meu na minha no meu rodapé tá no documento então vamos ver como é que vai ficar aqui ó, ó vou dar um preview aqui para ver como vai ficar o documento ó, apareceu ó, a informação lá em cima no cabeçalho isso aqui é o documento que eu acabei de fazer com vocês tá então na verdade foram um documento nada a ver mas é para a gente ver como é que vai ficar na nossa na nossa impressão tá então vou aqui é, mando fechar tá pessoal vou mandar imprimir aqui e aqui ó eu posso salvar ele como pdf ou imprimir também caso eu tenho impressora aqui configurada para isso tá é isso eu espero que tenha é, ajudado vocês é possa ajudar vocês essa ferramenta foi uma ferramenta que, que eu achei super bacana tá e eu tenho certeza que vai ajudar demais é os professores aí que utilizam equações tá se vocês acharem interessante aí, deixa aí nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque eu vou estar sempre trazendo dicas aqui é, para vocês, tá bom? Deixa aqui meu muito obrigado e até a próxima, valeu!